E aí, gente profunda, ele é conhecido como um regulador da pressão sanguínea e do colesterol e sabia que ele é utilizado por muitos casais para aumentar o prazer na vida íntima? Tô falando do ginseng, só que eu falei das propriedades fitoterápicas dele, ele tem propriedades também fitoenergéticas e se você quer descobrir, fica comigo que eu já vou revelar 10 características de onde o ginseng pode atuar nas suas emoções, pensamentos e sentimentos. A fitoenergética é um sistema de cura natural, reconhecido pelo Ministério da Saúde, que ajuda as pessoas a tratarem as suas emoções, seus pensamentos e sentimentos sem a utilização de medicações químicas. Então a gente utiliza a energia, a vibração das plantas, e são plantas muito simples, são 118 plantas, que nós catalogamos, né, que nós encontramos na natureza, que tem a propriedade de ajudar nos nossos pensamentos, sentimentos e emoções negativas que tanto afetam e atrapalham a nossa vida e que muitas vezes se transformam em doenças físicas, em doenças crônicas que nos acompanham por muitos anos. Que tipos de emoções que afetam mais as pessoas? Raiva, medo, mágoa, tristeza, ansiedade, remorso, arrependimento, é, traumas, fobias pânicos, então tudo isso se processa dentro da gente e às vezes leva a pessoa até ter problemas de saúde mental e muitas vezes ter que recorrer a remédios que têm mais de 2 mil efeitos colaterais e contraindicações e que causam dependência química. A fitoenergética atua exatamente nesse campo, né, trazendo tratamentos naturais, sem efeitos colaterais e sem contraindicações. Então, a fitoenergética encontrou na natureza 118 plantas que têm o poder né, de tratar nossas emoções de uma forma totalmente natural onde além de encontrar equilíbrio, paz, harmonia, plenitude, você começa a desenvolver melhor os seus potenciais. Então as plantas, além de ajudar a eliminar aquilo que é ruim, elas começam a aflorar aquilo que é bom, aquilo que você tem de talento, né? e ajudam também a revelar a sua missão de alma, aquilo que você veio fazer aqui na Terra. A gente já estuda fitoenergética há 20 anos, né, que é o tempo que essa pesquisa está acontecendo. Ela começou em 2002 e temos já várias publicações, como o livro Fitoenergética, né, a energia das plantas no equilíbrio da alma, que é best-seller, é um livro consagrado né, na área de terapias naturais no Brasil. Já vendeu ih, milhares e milhares de cópias. E nele constam então, todas essas plantas né, e os poderes que cada uma tem. Aqui a gente está falando do ginseng. Ele tem o nome científico de Panax, Quinquefolios, olha só que nome... Eu acho esses nomes de planta, tudo parece feitiço do Harry Potter, assim, né? Quando a gente lê, parece as coisas que eles falam no, nos livros, no filme. O caráter energético da, da Panax quinquefolius, que é o ginseng, é um condutor. Isso significa que é uma planta que atua em todos os nossos campos de energia. É uma planta que atua em todos os chakras de uma forma muito profunda. Então... Como uh, utilizar a energia do ginseng, né? Eu gravei um vídeo recente com 15 maneiras de você utilizar essa planta no seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição e depois você olha, certo? E eu vou falar agora das 10 propriedades que o ginseng traz para sua vida. Então, quando você utiliza essa planta, você trabalha a questão de culpa interior. Ele ajuda a eliminar a culpa interior... E também a timidez, as pessoas que são muito tímidas, que são muito in, interiorizadas, né? São muito em, polaridade em, muito para dentro, em si mesmadas. O Ginseng vai ajudar você a se tornar mais expansivo, mais extrovertido e eliminar bloqueios da fala, falar melhor também ele ajuda a avançar psicologicamente, a amadurecer e eliminar lembranças de erros do passado. Então, quando a pessoa cometeu muitos erros, né, às vezes assim, sei lá, na época da adolescência, né, quando a pessoa tá meio rebelde, meio revoltada, pode ser até que ela tenha cometido algum crime e ela fica lembrando disso todo dia ao longo da vida, ela não vive. Ela parou lá naquela idade e ela fica revivendo aquele momento constantemente. Então, o ginseng ele ajuda a eliminar essas lembranças de, não só de erros que você cometeu, mas também de traumas, de fobias, de situações difíceis que você viveu. Ele ajuda a tratar. O ginseng ajuda a tratar insônia, né, que é um problema muito recorrente nos dias atuais. Muita gente não dorme, muita gente tem problema com sono tá crescendo cada vez mais, então o ginseng vai ajudar a tratar isso. Ele melhora a memória e organiza os pensamentos. Sabe a cabeça confusa? Quando está com muito pensamento e você não sabe para onde ir? Muito bem. Uh, diminui o excesso de ego e prevalência. Esse ego e prevalência é aquela pessoa que quer ter razão em tudo, ela não aceita perder, ela não aceita recuar, concordar com alguém. Sempre ela tem que se sobressair e ter razão sobre tudo. Uh, auxilia na busca da maestria pessoal, então é na busca da, do, do domínio né, do seu próprio eu, é o caminho do mestre interior, a maestria pessoal ele também elimina a inveja que sente pelos outros. Então, eu trabalhei muitos anos em consultório, eu atendi 10 anos como terapeuta. E uma das maiores dificuldades do ser humano é reconhecer que é invejoso. Porque ninguém quer ser invejoso, ninguém quer ter esse rótulo, ninguém quer ter esse título e ninguém quer se reconhecer numa situação onde está sendo invejoso. As pessoas têm muita vergonha de admitir, inclusive para elas mesmas, que elas tiveram... Inveja de outra pessoa Mas a pessoa que tem consciência sobre isso E que ela quer tratar O tratamento é mais rápido né? Porque o primeiro passo da cura É a consciência e o ginseng ajuda nisso um, Elimina os medos absurdos Então aqueles medos irracionais Medos que você não sabe de onde vem E que não, não tem razão de ser Não tem sentido Por exemplo, uma pessoa, um ser humano Adulto Que tem medo de um rato, de um camundongo a pessoa chora, ela corre, ela sobe em cima da mesa, ela grita. Aí eu pergunto, como que um camundongo tem condições de matar uma pessoa adulta? Ele não consegue, ele não tem como. né? Não, a pessoa vai se defender, ela não vai deixar o rato, mas, mas as pessoas têm medo de um bicho tão pequeno. Tem gente que tem fobia de bichinho verde, né? gafanhoto, bichos assim. Então o ginseng atua... É, nesses medos absurdos e racionais que não têm muito sentido. Ele ajuda a fluir para uma nova realidade e acessa profundamente os hemisférios cerebrais e os registros acásticos, que essa palavra vem de akasha, que é como se fosse, assim, todos os espaços vazios onde está contida toda a energia universal. tá? Então, a gente chama isso de a caixa é toda a energia presente no planeta, por exemplo, e que preenche os espaços vazios. né? É o verdadeiro sentido do ele estar no meio de nós, né? como se fosse o próprio ar que a gente respira. Então, nesse ar que a gente respira, nessa energia universal, existem muitos registros, memórias, formas de pensamento que ficam pairando por aí e quando você entra em contato com isso, muitas vezes você se sente mal. Então, tem ambientes onde a gente se sente mal, tem pessoas com quem a gente se sente mal, tem situações onde você se sente mal. Tudo isso está nos registros acásticos. Então, o ginseng ajuda a fortalecer você para você lidar com essas questões. Então, não é que as coisas vão deixar de acontecer, mas você vai ficar mais fortalecido para lidar com o que acontece na sua vida, tá bom? Então, eu vou pedir para você assistir o videozinho que eu vou deixar aqui no link da descrição, para você entender como usar o ginseng de 15 maneiras diferentes na sua vida. E se você quiser adquirir o livro, o link também está aqui na descrição. É um livro excelente para quem ama as plantas, para quem gosta delas e para quem quer conhecer mais a fundo os poderes da fitoenergética, esse sistema de cura natural que está transformando tanto a vida das pessoas, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.